Fala aí, pessoal, como é que tá tudo em ordem? Hum, esqueci. Não, não esqueci. São duas coisas que eu vou ensinar pra vocês aqui, ok? São duas expressões. Que são muito úteis, ok? Em qualquer país. Se você aprender isso em português, maravilha, use no Brasil e as pessoas vão ficar impressionadas com o seu nível. A primeira é gororoba, quando você mistura muitas coisas, tipo... É, Colocar maionese, chocolate, ovo, é, que mais? Umas coisas, doce de leite em cima, depois coloca leite também, depois coloca macarrão, É mistura tudo isso é uma cororoba, isso é uma mistureba muito estranho. E a outra é o quê? Farinha do mesmo saco, ok? Isso acontece muito com os políticos, você fala, esses políticos são tudo farinha do mesmo saco, é tudo igual, é tudo a mesma coisa, farinha do mesmo saco. Como se diz essas duas expressões no seu país, ok? Você já aprendeu no português, agora é colocar em prática!